Esse pessoal estava no círculo de oração de Casa Amarela. Quando eu perguntei e se era é, política, ele falou que estava entregando aquilo, mas não podia dizer não, porque senão podia complicar o pastor Ailton. Aí eu peguei e saí, fui para longe, aí bati as fotos. Tá aí. Quando ele percebeu que eu estava batendo as fotos, o de camisa, ele deu as costas. <risos>